Uma campanha realizada pela Universidade Federal do Paraná, em parceria com o Comitê Humanitas Brasil-Ucrânia e a Caritas Brasileira, arrecadou brinquedos para serem doados às crianças ucranianas refugiadas no Brasil. Ao todo, foram doados cerca de 600 brinquedos com o objetivo de dar acolhimento às crianças refugiadas. Mais uma resposta da universidade a uma demanda social importante que se faz presente. Essa, novamente, uma demanda em termos globais, uma, uma guerra que causa um impacto fortíssimo, refugiados. E aqui no Paraná a gente tem uma tradição né, de, de, de uma comunidade ucraniana forte, até porque a própria UFR tem um, uma grande. A ação com um grande número de projetos de extensão na área de migrantes, de refugiados. Então a, a intenção foi fazer esse primeiro movimento e articular os projetos e programas de extensão que atuam na temática dos migrantes e refugiados como uma ação que se desencadeia a partir dessa articulação inicial. Incentivando a conscientização sobre o apoio e atenção aos ucranianos nesse período de guerra, a ação mobilizou diversos setores da UFPR. Nós articulamos com diversos projetos de extensão, entramos em contato com todos os setores da universidade. Então isso aqui é resultado da arrecadação nos setores, diretamente nos setores. E alguns e alguns departamentos se dedicaram tanto a essa coleta de brinquedos, assim específico terapia ocupacional, a saúde, sistema de bibliotecas exatas, o sacode se dedicou. Então assim, volume muito grande de pessoas. Então esse é o primeiro passo. Agora a nossa ideia é dentro dessa linha de refugiados, nós temos vários projetos e nós estamos articulando esses projetos em rede para atender outras demandas. Né? Não só... Esse foi o nosso primeiro passo, né? Então, ia trabalhar em outras frentes também com o grupo de refugiados. A Dária chegou da Ucrânia há quatro semanas com sua filha e sua irmã. E mesmo em pouco tempo, já pôde sentir o espírito acolhedor do brasileiro. First of all, uh, for us it's really very, very uh, important that we faced with such huge support that now we have. Uh, a lot of people, a lot of clubs like humanitarian clubs and uh, all uh, support us and uh, try to arrange real help. Então, uh, so we are very glad to Brazilian people who have such kind hearts and to open for understanding and help. Os brinquedos arrecadados também serão doados para outros 23 grupos de refugiados atendidos em projetos da UFPR. Agora, a universidade está se organizando para atender outras demandas importantes que foram identificadas. Acolhida das mulheres, a questão da geração de renda, é, assessoramento jurídico. Então, mais ou menos, essas foram as primeiras ainda que a gente já levantou.